E chegámos ao castelo de Tavira, vamos lá vê-lo mais de perto. O castelo é o que resta dele, não é? Estamos a ver, já não é grande coisa. Mas as muralhas tendem a ser ali mais para, para longe. O calçado de 7 Cavaleiros, já vamos contar daqui a pouco que é isso, os sete cavaleiros, restaurante, aqui, a igreja é aqui do lado, esquerdo animação de verão, algumas informações, castelo e muralhas de Tavira, de caso é o castelo, as muralhas são do outro lado, o horário Ali, de segunda a sexta, das 8 às 17, sábados e domingos e feriados, das 10 às 19. Ok, vamos lá ver aqui o Jardim do Castelo. Epá! Está é aí caindo. Temos aqui uma muralha, agora se vê esta muralha. Se ver aqui a muralha, é bem inclinada. Está aqui bem inclinada. Vamos ali ver a gente daquele lado. Vamos ali a ver. Aqui neste lado. Temos aqui uma habitação. assim lá ao fundo. Então este castelo está assim, um pouco escondido. Servia para controlar os barcos e também controlava as caravanas que passavam ao norte. O califa de Sevilha dizia em piadoso: conquistar Tavira era muito importante porque causava danos aos muçulmanos, quer por terra, quer por mar. Existe aqui uma lenda que é a Moura do castelo de Tavira, Raben Fabila, o governador mouro da cidade de Tavira. Quando este foi conquistado pelos cristões, o Moro encantou a sua filha antes de partir. Mas, então, é uma piscina. Vamos lá para voltar para trás. Mas como é que estava a dizer da história? Encantou -se o seu filho antes de partir a intenção dele era voltar para conquistar a cidade e resgatar a sua filha mas nunca o conseguiu e existe uma lenda que conta a grande história da paixão de um cavaleiro cristão Dom Ramiro pela Moura Encantada quando Dom Ramiro avistou a Moura nas altas ameias do castelo as ameias são isto que estamos aqui a ver estas saliências. Ele impressionou-se com a sua extrema beleza. Ficou perdidamente apaixonado. Agora então já tinha esta parte. Ah, isto tem inclinado. Amigos, está aqui, está encoladinho. Os pés são grandes, as casas são pequenas. Vamos andar aqui a saltitar. Vamos dar ali para o outro lado. Vou passar aqui para o jardim. Como é que estava a dizer... Ficou profundamente apaixonado, ao ver a Mura resolveu escalar os muros da fortaleza mas não foi fácil demorou tanto a subir que entretanto amanheceu e assim passou a oportunidade de conseguir realizar o desencanto sem nada para poder fazer Dom Ramiro assistiu enquanto a Moura em lágrimas entrou para uma nuvem parava sobre o castelo e a frustração do jovem cavaleiro foi tão grande que Empenhou com grande fúria nas batalhas contra os muros e conta a tradição que... tradição que no Castelo de Tavira ainda existe uma Moura Encantada que todos os anos na noite de São João aparece para cheirar o seu triste destino E essa é a história da Moura Encantada também Isto é o Castelo de Tavira, é, só piscinas aqui à volta é? impecável antigamente conseguiria se ver aqui o todo o horizonte marítimo, mas agora com os prédios à frente não se vê nada né? e agora só se fosse para afundar barcos, barcos não, afundar é várias prédios né? e as chalinas, nós também temos aqui o vídeo das chalinas podem também ver, a igreja já está a dar às 3 horas Agora aqui subir, já subimos ali àquela, Vou subir esta, esta torre agora, os belos jardins, também cuidados aqui. Então a lenda dos sete cavaleiros afirma-se que durante uma trégua entre os cristãos e os mouros seis cavaleiros cristãos foram caçar no sítio das antas, perto da vira, vindo a ser assassinados pelos moros. Seus nomes eram Dom Pedro, Pires as outros agora, não me recordo, vou escrever no Ecrané. Segunda história aqui. Agora subir aqui. Esta é só a vista sobre as casas. 재미, é aquilo É praticamente a mesma vista do outro lado na época do Afonso Quarto de Portugal, mil 1357 e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e sete, por volta de mil trezentos e vinte e oito. O Afonso IX de Castela e depois de Catavira, nessa ocasião as forças castel castelhanas, não né? Que tinham sentado o Real na igreja de São Francisco, num sábado de madrugada e quando escolheu seu melhor sítio para saltar as muralhas, viu sobre a igreja de Santa Maria sete enormes vultos, com madeiras nas mãos e nelas as armas do apóstolo Santiago. Espantado, chamou os conselheiros e disseram-lhe que esses vultos, sete cavaleiros que morreram e quando da conquista de Tavira aos muros e que eram os guardiões da cidade, o Rei ao saber disto e por de devoção aos cavaleiros mártires logo se tornou para o seu reino sem fazer mal nenhum a Portugal. Frei João de São José. De temos aqui a igreja, a entrada do Castelo de Tavira. E é isto: o Castelo de Tavira. Venham até cá. Obrigado por assistir. Subscrevam. Um grande beijinho para vocês, todos vós. Obrigado e até breve.